Olá, meu amigo ou minha amiga. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo vamos resolver um exemplo sobre teste de hipóteses para diferenças de proporções. Esse exemplo aqui diz o seguinte: Pesquisadores suspeitam que a miopia ou hipometropia está se tornando mais comum com o tempo. Um estudo do ano de 2000 mostrou 132 casos de miopia em 400 pessoas selecionadas aleatoriamente. Já um estudo separado de 2015 mostrou 228 casos em 600 pessoas selecionadas aleatoriamente. Então, o que vamos fazer aqui nesse vídeo é realizar um teste de hipótese para ver se temos evidências para sugerir o que os pesquisadores falaram, ou seja, que a miopia está se tornando mais comum com o tempo. Bem, se você estiver inspirado, eu te encorajo a pausar esse vídeo e tentar trabalhar nesse exemplo sozinho ou sozinha. Vamos fazer juntos agora? Então, vamos começar aqui definindo nossa hipótese nula e a nossa hipótese alternativa. Nossa hipótese nula é o quê? Bem, é algo contrário às suspeitas, ou seja, que a miopia não está se tornando mais comum. Bem, a melhor forma de realizar o teste de hipóteses é olhar para as medidas das proporções de pessoas que possuem miopia e como isso mudou ao longo do tempo. Ou seja, vamos olhar para a proporção de pessoas com miopia em 2015 e comparar com a proporção em 2000. Portanto, nossa hipótese nula é que não vai haver diferença. Assumindo essa hipótese, teremos que a proporção real de pessoas que têm miopia em 2015 é igual à proporção real de pessoas que tiveram miopia em 2000 nossa hipótese alternativa é o quê? Bem, se eles suspeitam que está se tornando mais comum com o tempo, isso aqui seria uma situação onde nossa proporção real em 2015 vai ser maior que a proporção real em 2000. Nesse cenário, a miopia estaria se tornando mais comum com o tempo, porque 2015 é depois de 2000. Antes de começar a testar nossa hipótese nula para ver se podemos rejeitar ou não, o que sugeriria nossa alternativa é preciso conferir se as condições para inferência estão sendo atendidas. E já fizemos isso muitas vezes antes. Inicialmente, temos aqui a nossa condição aleatória. Pelo que vemos aqui, essa condição é atendida para ambas as amostras. Temos 400 pessoas selecionadas aleatoriamente, e aqui 600 pessoas selecionadas aleatoriamente. Então, essa condição foi atendida. Também temos a condição normal, e para atender a condição normal, o número de sucessos e falhas em cada uma das amostras deve ser pelo menos 10. E vemos que esse esse é o caso, temos 132 sucessos, ou seja, 132 pessoas que têm miopia. E fazendo a diferença entre o 400 e 132, temos o número de falhas. Eu nem preciso fazer o cálculo, porque em qualquer desses números teremos algo maior que 10. E a mesma coisa aqui para a amostra de 2015, então também atendemos essa condição. A última condição sobre a qual sempre falamos é a condição de independência. E existem duas maneiras de atender essa condição ou você está realizando testes com substituição, ou se o tamanho de sua amostra não é maior que 10% da população. Bem, eu acho que é seguro dizer que mesmo essa amostra maior aqui, de 600 pessoas, atende a condição, porque, com certeza, existem mais de 6 mil pessoas no mundo. Então, eu acho que é razoável dizer que estamos atendendo essa condição de independência também, mesmo que isso não tenha sido deixado explícito aqui, mas é bom sempre pensar nisso. Agora, a próxima coisa a fazer em um teste de hipótese é definir o nível de significância, ou seja, o alfa. Eu vou definir o meu nível de significância aqui como 0,05, ou seja, 5%. Agora, o que vamos fazer é encontrar a probabilidade de obter uma diferença entre 2015 e 2000 que seja pelo menos tão grande quanto o que temos. E se essa probabilidade for menor do que o nosso nível de significância, então nós rejeitaremos a nossa hipótese nula e vamos sugerir a alternativa. Mas, se essa probabilidade for maior do que o nosso nível de significância, então falhamos em rejeitar a hipótese nula e não teremos evidências para a suspeita dos pesquisadores. Vamos, então, prosseguir com isso. O que vamos fazer aqui é calcular um z. O nosso z vai ser igual à proporção da amostra em 2015 menos a proporção da amostra em 2000. Tudo isso dividido pelo desvio padrão da distribuição de amostragem da diferença entre as proporções da amostra em 2015 e 2000. Agora, isso vai ser a Aproximadamente igual, aproximadamente porque não podemos calcular esse numerador exatamente, mas conseguimos estimar o que está no denominador. Sendo assim, temos aqui o um numerador. Vamos ver aqui a proporção em 2015. Em 2015, temos 228 casos de 600. Portanto, temos 228 de 600. Agora, em 2000, nós temos 132 casos de 400. Sendo assim, colocamos aqui menos 132 sobre 400. Aí, tudo isso sobre a raiz quadrada. A raiz quadrada de quê? Aqui vamos usar a proporção combinada. Poderíamos escrever isso aqui como p chapéu c. E o motivo de usar a proporção combinada, que inclusive já falamos sobre isso em vídeos anteriores, é que ao fazermos um teste de hipótese, assumimos que nossa hipótese nula é verdadeira. E se nossa hipótese nula for verdadeira, não haverá diferença entre nossas proporções em 2015 e 2000. Aí, para obter uma estimativa melhor da verdadeira proporção, devemos somar nossas amostras. Portanto, o nosso tamanho da amostra vai ser 600 mais 400, e o número de casos de miopia vai ser 228 mais 132, o que leva a gente a ter 360 sobre 1.000, que é igual a 0,36. Aí a gente pode usar isso dentro da expressão quando a gente tentar estimar o nosso desvio padrão dessa distribuição amostral. Então isso aqui vai ser 0,36 vezes 1 menos 0,36, que é 0,64, sobre o tamanho da amostra em 2015, que é 600, mais, 0,36 vezes 0,64 sobre o tamanho da amostra em 2000, que é 400. Bem, antes de pegar minha calculadora, eu acho que dá para simplificar isso aqui um pouco. 228 sobre 600. 228 dividido por 6 é igual a 38. Então, isso aqui é 0,38. Agora, 132 dividido por 4 é 33. Então, isso aqui é 0,33. Assim, todo o nosso numerador vai ser apenas 0, Agora, eu posso colocar isso na calculadora. Eu vou ter aqui, então, 0,05 dividido pela raiz quadrada d. Vamos ver. Vou ter aqui 0,36 vezes 0,64 dividido por 600, mais 0,36 vezes 0,64 dividido por 400. Isso vai ser aproximadamente 1,61. Então, isso é aproximadamente igual a 1,61. E uma forma de pensar sobre isso é que a diferença que temos entre nossas proporções de amostra entre 2015 e 2000 é 0,05. Mas temos 1,61 de desvio padrão acima de nossa média de nossa distribuição de amostragem isso se assumirmos que a proporção nula é verdadeira. Agora, a partir disso, podemos calcular o nosso valor p. Lembre-se, nosso valor p é igual à probabilidade de que nosso z seja pelo menos tão grande assim, ou seja, que seja maior ou igual a 1,61. E uma forma de pensar sobre isso é que se você olhar para a distribuição da amostra, eu realmente poderia apenas olhar para qualquer distribuição normal agora, já que normalizamos aqui para um z. Então, estamos olhando aqui para o padrão 1,61 desvios acima da média, afinal, z é igual a 1,61. Sendo assim, estamos pensando sobre essa área bem aqui. Esse seria o nosso valor p. E para nos ajudar com isso, podemos consultar em uma tabela z. Essa tabela z nos fornece a área cumulativa até algum valor z. Assim, nós precisamos apenas calcular a diferença entre 1 e esse valor, seja o que for que isso nos dê. Indo aqui para 1,61, encontramos 0,9463. Então, isso, isso é igual a 1 menos 0,9463, que é igual a 0,0537. Observe que esse valor p é um pouco maior do que o nosso nível de significância. É por isso que precisamos definir o nosso nível de significância inicialmente. Não queremos ser tentados a dizer, ó, oh, eu estou tão perto, deixe-me apenas aumentar a minha significância e nivelar um pouco mais para que eu possa rejeitar minha hipótese nula e ter algo para contar aos meus amigos. Não, isso não seria uma boa ciência. Definitivamente, isso não seria uma boa estatística. Nós precisamos ser disciplinados. Então, aqui, pelo fato do nosso valor P ser maior que o nosso nível de significância, mesmo que seja por muito pouco, falhamos em rejeitar a nossa hipótese nula. Outra maneira de pensar sobre isso, em termos do contexto da questão, é que nós podemos dizer que não há evidências suficientes para sugerir que a miopia está se tornando mais comum com o tempo e pronto terminamos. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho aqui desse exemplo e mais uma vez eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!